Round Fight. E aí, pessoal? Eu estou nas ranqueadas Enfrentando, olha só A Karim A carinho é um personagem forte Os golpes dela Quando dá é muito bonito Os combos E são longos O gosta muito de Karim nem gosta de agarrar. <risos> que fica quieta. Round Fight. Segundo, vem carinho, vem, vem carinho, vem. Fica quieta. Aqui no Brasil, farofa é um acompanhamento de muito churrasco. Vou te agarrar de novo. Abraço do ursão E hoje eu vou fazer três tipos de farofa. Mas também até eu dava farofa tonta, quase chegando para ficar tonta. You win. Round ah, né? one. Fight. Fui chegar perto, ela deu os três, os três passitou para trás. E... Assim não, né? Assim não. Que é isso? sua safada. bem oh. bem só mais um golpinho vai round two vai <risos> chute na canelada Eita, tá caindo é difícil aqui. Calma aí, já agarra você. É pra ficar quieta, avadia. Não para. É. Bonito. Final round. Toma essa ah, já vi que você bate em cima Bate embaixo Eita, calma tá brava não tá tava brincando Vai, só o último golpe. Nossa. Vai é pra lá, vai. Já. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like e não deixe de se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau.